Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os novos integrantes da família, que no caso são meus filhinhos, né gente? E eles já estão brincando muito ali, que estão ali do lado, já estão brincando muito. E eu vou mostrar pra vocês, nesse vídeo aqui vai ser uma apresentação, mostrando ele pra vocês, falando sobre eles e tal apresentando eles mesmo pra vocês, pra vocês conhecerem eles e tal Já deixe seu like, se inscreve no canal que ajuda muito, muito, muito mesmo. E vamos lá. Gente, primeiro de tudo, não reparem nesse dedo aqui, tá? Que tá assim. Mas foi porque a minha unha quebrou. Ó, gente, minha unha quebrou. Gente, olha a diferença dessa para as outras... Aí eu tenho nervoso, sabe? De, eu tenho nervoso de ficar com unha curta, né? Aí eu tô deixando esse negocinho aqui pra quem não me incomoda, Então, gente, bom, primeiro de tudo, gente, eles não estão substituindo os hamsters, tá? De forma alguma, pra quem não sabe De que ramos eu tô falando Foi o Nico e a Magali, eu vou deixar o, o vídeo Aqui nos cards pra vocês saberem E não tô substituindo eles, tá gente De forma alguma a gente não tá Gente, isso também faz não sei quanto tempo Que a gente pegou o Nico e a Magali Sabe, eu acho que faz mais de dois anos Já, não, faz muito mais de dois anos Já que a gente, a gente tinha o Nico e a Magali Se eu não me engano Vou deixar aí na tela o último vídeo que eu postei Do Nico e da Magali Pra vocês verem que faz muito tempo já que que a gente ficou sem pegar outro roedor, tá, gente? Aí eu ficava insistindo todo dia pra... quase todo dia, né? Toda hora pra minha mãe me dar um bichinho novo, né? Qualquer coisa, gente, pra mim tava bom, sabe? Porque eu gosto muito de bichinho e eu só tenho um... eu só tinha, né? Um cachorro. E aí eu queria mais, né? Porque eu gosto muito e tal. E aí ela resolveu finalmente me dar... Eu... Eles gravaram na hora, né, a minha reação Aí eu vou deixar passando aí na tela pra vocês verem como que aconteceu isso, né, gente Nem tava esperando nem nada, gente Eu tava dormindo, aí medi de um pouco assim Minha mãe e meu pai me acordaram Me deram assim, a gaiola, assim, na mão, né E aí eu fiquei meio assim, tipo, o que é isso? E aí eu fui, peguei e vi que é topolinas, né, gente Nossa, gente, assim na hora eu fiquei em choque, eu fiquei tipo é meu mesmo? Será? Sabe, gente? Porque eu queria muito, sabe? Eu vivia pedindo e tal. Aí eu fiquei meio assim, sabe, gente? Eu ainda não tinha entendido ainda. Mas depois que eu entendi... Aí, gente, eu fiquei muito feliz, sério. Fiquei muito, muito, muito feliz. Porque eu amo bicho, né? E por mim eu enchi a casa, né? Só que a gente tem manda para isso. Aí eu vou deixar o vídeo aí passando na tela pra vocês verem como foi. Ih, acorda. Eu tenho que desligar o ventilador Porque eu tenho um negócio aqui Senão vai derreter, vem cá ver Onde é que eu tô? Ai, mas você não comprou pra mim, mãe O presente é um da tia Sônia, um, um menino da tia Sônia, O um outro menino da Mariana E a casinha e os brinquedinhos A gente comprou Ai, mãe Enfim, aí depois disso eu fui pra casa da minha prima passar uns dias lá E eu levei eles né gente, porque pra mim poder cuidar e tal, tá, ajudar direitinho Ah é gente, eu esqueci de falar o nome deles Pra vocês O nome deles é Tom e Jerry tá, gente? Eu vou mostrar isso pra vocês direitinho e tal E aí lá, eu, é lá mesmo Eu cuidei deles E tipo, assim, acho que era o segundo dia Que eu tava com eles em casa E eles já saíram, sabe? Eu fui me adaptando, né? Aí eu já consegui, eu nem sabia que podia nem sabia direito essa questão de pegar na mão, se não podia, se podia. Eu descobri que podia pegar, mas tinha que pegar pelo rabo. Aí eu pesquisei direitinho, claro, e tudo mais. E aí eu peguei ele lá, acho que no terceiro dia assim eu peguei ele na mão. Não sei se foi em terceiro, mas acho que foi em terceiro sim. Peguei ele na mão, mas eu peguei muito rápido, gente. Porque eu, eu, o primeiro que eu peguei acho que foi o Jerry. Aí eu peguei... Não, acho que foi o Tom. Ai, não sei, gente Mas aí eu peguei e foi muito rápido Ah, é, foi o Tom Eu peguei o Tom Aí o Tom me mordeu, gente <risos> Me mordeu Saiu sangue e tudo Mas foi um tiquinho de nada de sangue, sabe? Bem tranquilo e Foi isso, gente Aí depois eu vim pra casa Aí a gente foi se adaptando Eu fui pegando ele no, eles no colo aos poucos Fui lavando a casinha deles De princípio, eles estavam só com uma casinha pequenininha, sabe? Aqueles... De viagem, sabe? Uma galerinha Só que não dá pro bichinho viver ali, né, gente? Aí a gente comprou uma bem grande, assim Não é bem uma casinha É uma bacia, a gente fez casinha e tal E ficou bem legal, gente Meu pai fez brinquedinhos Eu vou mostrar pra vocês Não sei se eu já falei isso, mas tá valendo e, gente, lembrando que eles fazem aniversário no dia... Eles fazem no mesmo dia, tá, gente? Porque esse dia que eu vou falar aqui foi o dia que a gente pegou eles, tá? Então a gente conta o aniversário por esse dia. O aniversário deles, gente, é dia 17 de junho de 2021. Tá aparecendo aí na tela. E, gente, eu gosto de falar as datas aqui das coisas no canal, pra mim, depois, no futuro, saber, sabe, ter as coisas guardadas. Porque eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu considero o canal como um álbum, sabe, um álbum como se fosse de vídeo, como se fosse de foto, só que de vídeo, sabe. E eu acho muito legal isso, porque se o YouTube existir pra sempre, quando eu tiver velhinha, eu vou poder ver todos esses vídeos aqui, sabe? De quando eu era menor, e eu acho isso muito, muito legal, gente. Então, esse é o aniversário deles, tá, gente? Pra vocês irem lá dar parabéns por eles no Instagram deles, que a propósito está aqui na descrição, tá? E, gente, como vocês podem ver, faz bastante tempo que a gente pegou eles, né? Porque foi em junho, e agora... é o quê? Deixa eu ver... E agora a gente pegou eles em junho e agora é agosto, né, gente? E eu ainda não tinha gravado, não tinha falado nada Porque eu estava editando aquele último vídeo que eu postei Eu tava demorando, gente, porque eu tava com preguiça de editar, sabe? Mas aí eu fui, terminei de editar e postei logo Porque eu tava doida para postar logo, né, gente? É um mês de eu editando um vídeo, você não aguenta mais a sua própria cara naquele vídeo então, gente, agora eu vou mostrar eles pra vocês e vou ensinar vocês como diferenciar cada um, tá, gente? Então, vamos lá. Gente, peguei aqui primeiro o Jerry. O Jerry é o mais animadinho, olha. Ele é mais animado, corre mais, brinca mais. E o... o... <risos> olha, gente, que bonitinho que ele é, olha. Uma gracinha. Reparem bem nessa manchinha do rosto dele, gente. Se vocês repararem, é diferente do outro. Vocês vão ver. Reparem na manchinha do rosto. Ai, que bonitinho. <risos> gente, o nome dessa espécie de animal é Topolino, tá? E eu seguro eles pelo rabinho, tá vendo? Eu não posso segurar eles igual eu segurava os hamsters. Normalmente, assim, né? Pelo corpinho. Porque senão pode machucar, pode quebrar. Eles são muito sensíveis. Eu acho que vocês imaginam, né? Porque... Olha tamanzinho dessa coisa linda, gente, olha. Olha, ele ainda... Olha, gente. <risos> gente, quando eu pego eles no colo, eles fazem muito cocô xixi. Muito, muito, muito, muito mesmo. Eles estavam dormindo. Tirei eles do sono, coitado. Vida de youtuber. <risos> então, muito tio, gente. Às vezes fazem cocô verde, amarelo, vermelho Porque é a cor da ração deles, né? E sim, gente, eles modem, mas é tipo assim É mais se eu botar o dedo na frente Ou se eu botar eles assim na mão, assim Gente, tá tomando banho no meu colo, é mole? Aqui, gente, consegui pegar o tom Olha, gente, ele gosta de enrolar o rabinho assim, olha, no dedo Olha, gente, que bonitinho Tá vendo que a manchinha no rosto é bem diferente da do, do Jerry? Ele é o mais calminho, gente O outro é bem mais agitado Dorme mais, come mais Ele é até mais gordinho uh, ele fez barulhinho, gente Eu não sei se deu pra escutar aí na câmera Mas ele fez barulhinho, gente mas... E aí, esse é o tom, gente Olha que gracinha Só que não dá muito Pra eles ficarem passeando assim na gente Porque eles... Fazem muito cocô, muito xixi, né? Depois que eu pego eles no colo, assim, eles ficam assim, lambendo, se lambendo, se lambendo, pra poder tirar o cheiro de mão. Uma... Eu não vi, ui, que tá aqui, gente. Ai, ai, ai. Quem realmente me deu o estopolino? Foi a minha prima e a minha tia. Foram elas que me deram o estopolino. Uma comprou um e a outra comprou outro. E a minha mãe comprou as gaiolas, os brinquedinhos, comida, essas coisas Tá sendo muito legal, eles são muito engraçadinhos Às vezes eu escuto fink, fink, fink, sabe? Muito fink, fink assim mesmo Só que eles não fazem isso sempre, né? Aqui, gente, essa é a casinha deles Jerry geralmente tá na rodinha Eu vou mostrar tudo detalhado pra vocês, gente, da casinha No vídeo de eu arrumando Olha, gente Oi Ai, que bonitinho, gente eu vou botar alguns vídeos aí pra vocês do Jerry fazendo massagem no Tom. entrar Você lembra a gente brincava de fogueira Maria? Não lembro. Aí a gente ficava do lado de bom gente. Eu vou postar um vídeo aqui no canal logo logo, deu de mostrando como eu limpo a casinha deles. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal que ajuda muito muito muito muito mesmo. E é isso. Um beijo e tchau.